Eu sou Cláudio Brito e nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma técnica simples e direta para você fazer 118 mil ou mais com mentoria, sem precisar entender de compra de tráfego ou ser um excelente copywriter. Fica comigo que eu vou trazer essas técnicas práticas para você implementar ainda hoje. Nesse vídeo eu também trago o case da Marcela Brito com um investimento de apenas 300 reais no Extraordinário montou a sua primeira turma de mentoria com um retorno de mais de 9 mil reais e dobrou o tamanho do negócio com técnicas simples de implementar e ferramentas gratuitas bem gente, tudo começa com o seu primeiro cliente e claro que você não vai sair atirando para todos os lados para conseguir esse cliente aqui a nossa dica é você começar pela sua rede de contatos, isso mesmo, pelas pessoas que você conhece, indo atrás de pessoas que gostem do seu trabalho. Nesse momento você vai usar a sua lab para convencer essa pessoa a experimentar a sua comida de cachorro. É isso mesmo gente, não é uma tarefa fácil você não confiar na entrega. Por isso é importante você já ter implementado colhido os próprios resultados da mentoria na sua vida Por isso, eu vou te dar a real Se você é daqueles que pensa Que vai ter resultado sem o mínimo esforço Esqueça Porque com esse pensamento Ou você vai ter um resultado muito fraco Ou você não vai ter resultado E a verdade é que você não vai ter resultado Com esse treinamento É com nada, fica a dica Agora, supondo que você assistiu todo o treinamento Realizou as tarefas E realmente partiu para a prática há grandes chances de você retornar muitas vezes o seu investimento. Principalmente porque tudo que você precisa ter é consistência na hora de implementar e repetir várias vezes o que você aprendeu. Eu sempre lembro do caso de um professor que estava sem grana para adquirir o treinamento e eu sugeri que ele usasse o modelo de mentoria que nós ensinamos para orientar seus alunos e ele, já na primeira aplicação, dobrou o seu investimento. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, existem 7 playlists em nosso canal do YouTube, com 145 cases e depoimentos de pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos. Isso sem contar os depoimentos escritos, que geralmente nós postamos no Instagram. Fique à vontade para assistir. Agora... Na hora que você estiver frente a frente com o seu cliente, é importante falar com o coração, de forma que fique claro o que ele vai encontrar, como foi a sua experiência e principalmente como e quanto vai custar para ele ter o mesmo resultado. Agora, apesar de eu não incentivar você a fazer isso, se o cliente tiver uma boa rede de contatos, você pode inclusive oferecer a sua primeira mentoria de graça. Mas, que fique registrado aqui, eu prefiro cobrar um valor menor para o primeiro cliente do que fazer de graça. Principalmente se você já tem alguma experiência no atendimento um a um, sendo consultor, professor, psicólogo, coach, enfim. Se você já tem algum tipo de experiência, acho que não vale a pena não cobrar nada por esse atendimento. Agora, qual o valor ideal e o melhor formato para entregar sua mentoria baseado no Treinamento Mentor Extraordinário. No momento que eu gravo esse vídeo, o preço ideal é de R$ 2.000,00, sempre de R$ dólares. E a entrega ideal é feita em quatro sessões com entregas semanais, totalizando um mês, ou entregas quinzenais de duas em duas semanas, totalizando dois meses de atendimento. E para o caso de você querer dar um desconto para os primeiros atendimentos, minha sugestão é cobrar R$ 1.500,00. Condicionado a cinco indicações após a entrega ter sido concluída. E é aqui que a mágica acontece. Se você iniciar com dois clientes pagantes, você já finaliza a primeira aplicação com 10 novos potenciais clientes para ligar e fazer o fechamento. Um ganho de 3 mil e uma expectativa de 15 mil para o ciclo seguinte. Gente, convenhamos começar com essa expectativa já dá um gás, né? principalmente se você está precisando levantar uma grana rápida. E isso ó, já na segunda aplicação da tua mentoria. Agora, se você tiver consistência para repetir a aplicação a cada dois meses, você pode fazer cinco novas turmas de mentoria em um ano. E com o mesmo esforço do individual, passar a atender grupo de 10 mentis com faturamento de 20 mil a cada turma ou... 118 mil já no primeiro ano, um faturamento superior a 9 mil reais ao mês. Mas vamos trazer alguns pontos importantes para você começar a pensar. Talvez esse seja um valor baixo para quem já tem autoridade. E se esse for o seu caso, você pode, inclusive, cobrar mais por essa entrega. Em nosso exemplo, se você ajustar sua mentoria para 5 mil, o retorno pode ser superior a 500 mil com apenas seis turmas realizadas. Mas na maioria dos casos, R$ 2.000 é o valor ideal para você cobrar, a menos que você esteja realmente começando. E para esse caso, nada impede que você cobre também um valor menor. Porque, pensa comigo, nada adianta você lançar a mentoria e não ter público para fazer parte dela. Dito isso, vamos ver o estudo de caso da Marcela Brito? Aqui eu vou exibir trechos do depoimento que você encontra completo na playlist que está no YouTube. E dito isso, eu quero lembrar que antes de ser treinador de mentores, eu era treinador do Empretec. E eu passei sete anos aprendendo com os melhores treinadores do mundo todos os detalhes de um grande treinamento. E lógico que eu trouxe todos esses aprendizados para dentro do mentor extraordinário, mas vamos ver o que a Marcela fala? E nesse momento o Vitor comprou. Da Global Mentoring Group, um checklist do mentor, que era um material em PDF por um real. Inacreditável, mas assim, ele comprou esse material, e ali naquele checklist tinha os passos de condução de um processo de mentoria e até aquele momento todo meu trabalho com mentoria ele era feito com base muito na minha experiência com base na minha intuição é, no perfil daquele mentorado que eu estava atendendo não tinha um método não tinha uma técnica apurada e naquele momento eu enxerguei a necessidade de aprender uma metodologia de trazer uma metodologia para o meu dia a dia de trabalho como mentor. E como eu recebi muito valor com aquele material, em seguida a gente decidiu investir no curso online, que é o curso Mentor Extraordinário, que é um curso de 30 horas de carga horária bastante robusto, com muito conteúdo, com vários bônus, assim, muitas ferramentas e era exatamente aquilo que eu estava buscando para começar a minha jornada de forma mais profissional. Até porque era o um momento que a gente queria crescer como empresa, a gente precisava alcançar mais pessoas, a gente precisava investir no nosso negócio. Agora, quais os resultados que a Marcela teve ao implementar o que ela aprendeu? E no início de 2019, com esse conhecimento do checklist de um real e do nosso curso online que a gente tinha comprado deles, eu consegui lançar o meu primeiro grupo de mentoria coletiva online, na internet, e assim, foi um sucesso. A gente fechou uma turma de sete pessoas, né, a um valor também considerável, e eu percebi que ali a gente tinha um potencial para escalar mais, para poder desenvolver melhor o nosso negócio. É importante que você saiba que a Marcela é a mentora com maior crescimento dentro da nossa base de mentores. E ela começou simples, fez o que tinha que fazer e escolheu os momentos certos para evoluir nessa jornada. Por isso, eu não tive dúvidas em reconhecer o compromisso que a Marcela teve e tem com o trabalho de uma mentora realmente extraordinária, como sendo a nossa mentora do ano 2021. E para mim dois pontos foram cruciais e que marcaram grandemente o diferencial do treinamento da Global para talvez outros treinamentos, outros cursos dentro de mentoring, né, ou de processos de desenvolvimento humano, que são para mim hoje a capacidade de extrair o melhor das pessoas e de trabalhar a humanidade de cada um, né, da gente se tratar como ser humano, com respeito em primeiro lugar e ensinar a gente a usar esse talento a nosso favor, transformando isso num negócio de sucesso. Veja ela contando como tudo isso aconteceu. Então, assim, muitas, né, muitas pessoas fazem formações a vida toda, estudam, e às vezes tem aquela sensação de que ainda não estão conseguindo virar a chave. E para mim aquela chave virou nesse treinamento. Foi, acho que, o melhor investimento da vida, né, da Events. E antes da Global a gente realmente não tinha esse processo estruturado, essa metodologia desenhada e depois da Global a gente passou a ter ferramenta, técnica, método e passou a conseguir enxergar como é que a gente conseguiria fazer as pessoas também virarem a chave como a gente virou. E depois disso a gente começou a perceber os resultados tanto na organização dos nossos grupos de mentoria online, no alcance das mentorias individuais, hoje a eventos com o método da Global, já alcançou Angola, Reino Unido, Japão, por meio das mentorias. E isso nos orgulha, isso nos engrandece muito e nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo. E, além disso, antes eu, né, que me via dentro de uma categoria profissional limitada, específica, né, eu era talvez uma referência para uma categoria, para uma classe profissional, eu passei a ser né, identificada ali e colocada como uma referência também no Mentoring. E, além disso, né, eu fui premiada dois anos consecutivos, depois desse processo, como profissional do ano pela Conferência Nacional de Secretariado em São Paulo e pela Universidade Federal da Paraíba em 2019. Mas ponto alto disso tudo realmente foi já no, durante a pandemia, durante toda essa crise, enquanto as empresas estavam precisando se reinventar, novamente a Global Mentoring Group foi pioneira, saiu na frente e lançou duas turmas online de formação. Enquanto muitas pessoas acreditavam que não, não fosse capaz né, de conseguir organizar turmas online para formar mentores, a Global colocou 43 pessoas numa turma e na segunda 53. E no final da formação, né, da primeira online, que foi no finalzinho ali de, de maio de 2020, é, o Cláudio já no processo de gratidão e de né, parabenização de todo mundo, já ali na saudação final, ele faz um anúncio, né, e ele diz que ele vai anunciar a premiação do mentor do ano 2020. Naquele momento, assim, eu sentir de novo, né, aquele frio na, na espinha, o momento parou, né, o tempo parou para mim. E ele anunciou que a Marcela Brito era a mentora do ano de 2020 pela Global Mentoring Group, e eu fechei a câmera, não consegui falar, não consegui nem agradecer, porque é impressionante o quanto a gente consegue conquistar em tão pouco tempo, sendo orientada pela pessoa certa, com a metodologia correta, então, sem palavras... A pergunta que eu quero deixar para você responder é, será fácil chegar onde a Marcela chegou? Depende da sua dedicação, do seu comprometimento e da sua entrega. Agora, no que eu posso, eu ajudo, pois o treinamento traz tudo o que você precisa para ter os primeiros resultados e já dá os primeiros passos como mentor. Veja agora o que você vai encontrar no treinamento Mentor Extraordinário. Essa é a visão do Academy, onde você pode ver que existem vários conteúdos gravados, superando aí as 5 horas de treinamento, e ele está todo dividido e modularizado, onde você tem os primeiros passos, o método da vida extraordinária, os fundamentos do mentoring, o mentoring na prática, ferramentas e dinâmicas para você aplicar junto com o teu Menti. um módulo falando especificamente da área da comunicação, um módulo de aprofundamento onde eu comento dúvidas comuns dos mentores e também a área de encerramento, onde é importante que você tenha uma clareza de todo o universo Global Mentoring Group. Além dos bônus, que como dependem do pacote que você adquirir, eu não vou entrar em detalhes, pois eles podem ser combinados de diversas formas, mas há bônus para trabalhar a sua autoridade, para ajudar na venda da sua mentoria, teste de assessment para você começar a tua relação com o Mentir, modelos de contratos, modelos de propostas de mentoria, resumos de livros usados no treinamento e até modelos completos de aplicação da mentoria em negócios. Além, claro, do acesso ao nosso ecossistema de mentores. E sobre esse ecossistema, Vejo que a Marcela fala sobre isso nesse trecho do depoimento dela. E sem a Global isso com certeza demoraria muito mais tempo para acontecer. E eu sou muito grata porque quando a gente documenta os resultados dos nossos mentorados, quando a gente vê que eles estão crescendo, a gente sente que a gente também está crescendo. E quando eles ganham, a gente ganha e o sucesso deles, sem dúvida nenhuma, também é o nosso sucesso. E hoje a gente realmente está preparando né, o nosso próximo lançamento que vai revolucionar para nós assim, o conceito de educação dentro do mercado digital. É algo que a gente está preparando com muito carinho e vai revolucionar com certeza, acho que vai ser um lançamento bem especial e que vai colocar a gente, vai posicionar a gente num outro nível. E isso é graças à Global Mentoring Group, né, que fez a gente crescer em 5 anos, em apenas 2 anos. E eu sou muito grata por isso, a gente está muito feliz com todo esse processo. E a Global é isso, é uma empresa também que já nasceu internacional e global. E a Global tem a perspectiva de no próximo ano e nos outros, né, crescer para outros continentes. E eu, como treinadora de mentores, tenho certeza que onde a Global estiver lá, eu também estarei. E a Global, ela traz um conceito, ela traz uma filosofia de trabalho e de vida com a qual a gente se identifica. Você precisa continuar crescendo para que as outras pessoas também cresçam. Bem, dito tudo isso, eu deixo você com o link do treinamento Mentor Extraordinário, onde você pode ver tudo que está disponível para você a partir do fechamento. Eu tive um cuidado, gente, antes de encerrar esse vídeo de conversar um pouco pra, com a Marcela e entender em que momento ela está nessa jornada. E ela me confidenciou que teve realmente um bom reajuste né, do valor que ela cobrava com a mentoria a partir do reconhecimento dela como a mentora do ano. E a Marcela saiu lá no início cobrando um valor entre R$ 1.000 e R$ 1.500 para turma em grupo dela. E hoje ela já tem valores aí que ultrapassam R$ 5.000, podendo até chegar a 10 mil reais pelo atendimento dela. E assim, a gente está trazendo um exemplo da Marcela que está atendendo um nicho específico de pessoas que estão trilhando um novo momento de carreira, né? mas nós temos mentores cobrando inclusive mais do que isso. E é bom que você saiba que não existe um valor específico para você cobrar para a tua mentoria. Tudo depende da embalagem, da forma como você apresenta, da forma como você... Entrega a tua mentoria. Devo dizer que, inclusive, a mentoria que eu fiz em Harvard, eu investi 10 mil dólares na época né, que eu fiz o, a mentoria. Então, assim, não existe limite. É muito comum a gente saber também que grandes estrelas, como o Tony Robbins, têm uma mentoria de 1 um milhão de dólares. Né? Você vê que é realmente um mar, um oceano azul aí, que realmente, é, quem quer fazer mentoria quer fazer com você, não quer fazer com outra pessoa. E você tem o seu preço, tem a sua qualidade. Se você acreditar em você, se você começar a colher os resultados, se você começar a acreditar que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas, realmente o teu preço não tem como não subir. Agora, a grande dica aí para você começar a acreditar mais em você mesmo é você não duvidar da tua palavra, né? você quando falar alguma coisa, você cumprir. E para isso acontecer, é muito importante que você não coloque metas em Marte, né? ou seja, muito distante de serem atingidas, e sim trazer algo para o real, para que você realmente chegue lá, dê um passo com e assim, passo a passo, você passa a acreditar mais em você, tendo resultados consistentes. E, obviamente, que com o passar do tempo você vai subindo o sarrafo, né? você vai se dando desafios cada vez maiores. Espero ter ajudado. Lembra de dar aquela curtida, de comentar. Eu gosto pessoalmente de responder esses comentários, principalmente, né, gente, se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito. Essa é uma técnica que a gente trouxe aqui, que poucas pessoas usam, mas que pode ser muito interessante para você alavancar o teu negócio, alavancar a tua mentoria. Inclusive, oferecendo estímulo para a pessoa fazer. né? Eu lembro que lá no passado, quando é, eu ia, por exemplo, para uma escola de informática, né? normalmente eu chegava, e você deve ter passado por isso também, por uma indicação. E eu lembro que eu, quando eu começava a frequentar, eles pediam indicação e eles não ofereciam nada e a gente dava né, de bom grado. Por quê? Porque a gente queria que outras pessoas é, participassem, né, outras pessoas é, viessem também, pessoas do nosso círculo de amizade. Então, dito isso, imagina se você der um fomento. Né? Eu falei lá do desconto, mas você pode oferecer, de repente, até uma comissão sobre o fechamento. Né? Então, imagina, você dá uma dica a pessoa vem e fecha, você dá uma comissão sobre cada fechamento que acontecer, seguramente as pessoas vão indicar e você vai ter um retorno muito interessante aí com as turmas de mentoria. E aí é a escala, escala, né? uma vez que você tenha cases, você tenha depoimentos, você fatalmente vai ter aí material, vai ter sumo para convencer novas pessoas, especialmente aquelas que nunca ouviram falar de você, que realmente você tem aí ingredientes para trabalhar essas pessoas, para trazer retorno para elas e com certeza agregar na vida dessas pessoas. Espero ter ajudado, um grande abraço, até o próximo vídeo.